Você está gravando? Tá. Tá gravando? Fala galinha, beleza? <risos> <risos> Tudo bem com vocês? <risos> Como é que vocês estão? É, espero que bem. Hoje a gente vai. Eita, lasqueira do caminho da feira. Oi. Uh, hoje a gente tá a caminho. Eita. <risos> Do shopping. Pera aí Tá plantando assim, ó Tá com um pontinho assim, ó É, é normal? Ah, então Vocês ainda estão me ouvindo Vocês vão ver agora A requalificação que fizeram aqui Ó como é que tá diferente Meu povo de Jesus Vou levantar rapidinho pra ele Pra não vocês precisa. verem Hã? Não, precisa. não precisa levantar? Que tem uma nova passarela tem novos caminhos agora, tá melhor. Nós vamos no shopping. Olha o metrô ali, ó. É, a gente vai comprar um abadá pra mim. Porque Raul vai sair de Moquiranas esse ano, se alguém do, do, do canal, aí a gente, ó, como é que tá, requalificou tudo, ali agora quem vai do São Caetano desce por cá, esse caminhão todo, entendeu, quem vem, quem quer vir direto da BR, pega esse caminho pra cá, ficou um pouquinho estreita aqui essa, essa parte aqui, mas não, não tem problema, Agora é a parte da dor do coração, gente. Já já eu volto pra bater um papo, porque o é perturbado esse homem. Tá é Não, não trapace, não. Não vá, não. Obrigada. Ô, oh, Glória. Se fosse falando Landa, é aquele que já tinha passado no meio, nem ligava. Graças a Deus, ele tá mais consciente. Ele vai com o aqui, né? iguais, um igual outro igual, será que eles vão se cumprimentar? Não se cumprimentaram eu então vai devagar não fica andando rápido não às vezes ele até prefere sair sozinho porque o oh, meu deus poxa ele às vezes prefere sair sozinho do que sair comigo porque eu não ando tão rápido eu ando rápido mas não não fanaticamente desse jeito, né? Eu gosto muito de viver, sabe? Gosto muito de... Eu não gosto de ficar nessa... Ai! Essa euforia, essa adrenalina toda. Não tá muito certo. Até porque quem anda de moto sabe que não depende só da sua pilotagem. É, é vários fatores que fazem a diferença. São vários fatores que influenciam né? Se você volta pra casa ou não, então é complicado. Mas cheirando isso, falar de moda assim super é legal. <risos> Enfim, gente, chegamos. É... Quero agradecer quem ficou até o final, né? Estando. Ah a minha conversa aqui, obrigada, até mais, um beijo no coração de vocês, Isso. tchau, tchau.